Jack. Dá uma olhada. O Jack acabou de achar o mapa da área. Mapa? Tranquilão, valeu, Jack. Tá. Vamos lá. Tá rolando mais sniper aqui. Tá rolando munições. É tudo nosso. Beleza. Ó oh, trishot. Vamos manter isso aqui, velho. Tô... E agora o é o só uma tranca magnética. Ó. Oh. O, o Jack abre pra nós aí. Vamos ver se ele é o cara mesmo. Jack é tudo assim. Vai lá, Jackão. Ó, ah! <risos> o cara chega batendo nas paradas Calma aí, Jack. Ele deve curtir pouco abrir os portões Mano, o Jack ali. Beleza. Agora a gente pega... O nosso, trenozinho, treinozinho, turbo. Continuamos. Olha. Isso foi surpreendentemente fácil. Tá legal, terminamos. Vamos voltar pro bot. Beleza, a gente pode deixar essa arma aqui, hein? Aí, guardar a arma. Vamos guardar algumas armas no bot. Sabe? Em caso de emergência. Pera aí, o Cavani simplesmente vai pegar aquelas. Sniper. Dá pra colocar sniper aqui, hein? Ó. A gente guarda essa aqui com 50 tiros. Tranquilão. Aí a gente pega a sniper. Já, curti esse elemento, hein? Deixar armas no bote. O que que acontece? Tem uma sniper gorda aqui. Tranquilão. Ó, overkill. De momento tá é de boa. Tranquilão. Monta no bote. Se inscreve aí, tio. Tiozinho, vai subir não? Não. Agora não, vamos o Loki esperar. veio. Vamos nós. Oh! coisa. JD e o acampamento 2 Acha que o Marcos sabia? O que ele fez, é isso? Isso! Acha que ele sabia Você viu como ele reagiu? Eu vi Isso Bom, explica muita coisa oh. Nossa Molecada, na escuta Marcos, já voltou pra Nova Efira? Acabei de descer Tá perto de Nova Esperança? Quase Dúvida! Como vamos saber quando chegarmos lá? Pra lá, pra lá Oficialmente, nova tá do voando agora. Rastros, certo. rastros sim Será que tem como passar por aqui e dar a volta por trás? Ó. <risos> oh. Trem descarrilhando! Trem descarrilhando? Corra, você não entendi. Peraí, peraí, é aqui. Ó. Oh. Vamos estacionar essa coisa Vamos estacionar isso Então Cuidado aí com as pedras, tia Beleza É isso? Tem certeza? Após eu Digo Sim Deve estar no meio dessa floresta Só por motivos Mais pesado Mas vamos, vamos ter que levar Ó Acampamento de Como Forasteiros um forasteiro. Então, ao norte Achei que era da Vila do Oscar Diário de Lena. Eram da vila do meu tio, Lina e Norsco. O diário diz que quando o novo acampamento foi destruído eles fugiram para cá e foram atacados novamente. Devíamos tentar encontrar com eles, falar do meu tio. Ó, com certeza haverá surpresas aqui. Com certeza. Por aqui. Jumpa. Rapaziada, que cenário top! Bem louco! Marcos, não tem instalação nenhuma. Só uma floresta. Confia em mim. Tá aí. A Jin sabe desse lugar? Todo primeiro-ministro conhece. E todos fazem a mesma coisa. Colocam guardas e tentam manter em segredo. Segredos, é rolando muito disso ultimamente Me avisem quando chegarem perto Controle desligado. Tranquilo, rapaziada uhum. Me avisem quando chegarem perto Vamos ver se a gente consegue avisar alguma coisa sinistra aqui Ó a Tempestade tá oh, está Ótimo Peraí, a gente vai ter que passar aqui de alguma maneira, ó, ó. Portão gigante ali o Jack já está apontando. E lá vamos nós. É tá Beleza. Por aqui. Peraí, João. em você Peraí. agora? Rapaziada, sinistro, sinistro. Vamos achar uma saída daqui. Tá bom. Caverninha tacarma aqui sinistrona. Então Podem ficar tranquilos, que é essa arma aqui de grosso calibre é. Forasteiro, CGO, Swarm, aqui, menos a gente Quantas balas tem aqui? Então? Eu vou levar isso Quatro só <risos> Beleza 140 tiros dessa arma aqui Tem alguma coisa em frente Vamos conferir É essa. Bom, é o lugar. Oh, Mas a entrada tá Deposto. bloqueada. Vamos achar outro caminho. Acho uma entrada. Por aqui. Pois, tá chovendo bala, que parar é essa? América? Cuidado, gelo. E aí? Você ah. tá caindo ah. gelo The na cage. parada. uma quando entrarem, Deixa eu ver. Mortos, o sinal está caído. É a tempestade. Não para. Temos que achar nova esperança. Ó, aqui em cima. Olha, é bom você ter pegado a arma, Cuidado! Oh, Cuidado! Olha o jogo. Volta! Oh, oh, Devem atrás. Esse cara é forte. Esse cara tem um guardião aqui. O que acontece? Ah, Armadilha de choque. Armadilha de choque primeiramente. Segundamente. Vem esse logo, ó. O cara também tem a mesma arma, rapaziada Já é logo, ó. Tchau. Pá. Aí sim. Ah. Eles vão entrar lá antes que esse negócio. Uhum. Ó. Então entra logo. Ele que para desse o? Fica me dá falta de um Sumiu do nada. O <risos> que é isso? Mas ainda pegamos mais munição da mesma arma. Me ajuda a abrir isso! Qual é, Jack? Vamos! Rapaziada, o Jack ficou pra trás. Ficou esperto, hein, Jack? Cuidado, a gente fecha a porta. Sim, hey, entra. Instalação de pesquisa entrar, Nova acho. Esperança. Vocês têm que achar o laboratório de Eles acharam o laboratório. Porta tá, circular no fim. Encontra. Beleza. Provavelmente é por ali. Documentos secretos e bentos. Carta interceptada. O que que acontece? Tá rodando mais árvores aqui. É. Será que... Vai ter componente? É, é bom a gente pesquisar bem. Por motivos de encontrar componentes. Você viu que o mano Jack ali, ele é altamente customizável em termos... De habilidades yeah. Sempre nesses localzinhos assim, secretos Ó, ó, dá pra picar a porta Oi. Olha aí. Olha a outra Granada já não cabe mais Pera, tá tudo cheio É verdade Tranquilão, nada de componente Beleza Fazendo, prosseguindo Ó Merda Outro bloqueio da CGO. Vê como que abre Não essa. Alguma coisa mesmo. Bom, esse prédio tá bem acabado. Deve ter outro caminho. Deve ter outro caminho. Será que a gente tava no lado certo ali, então? Vai é então é por lá mesmo. Ó. Oh. Marcos, achei o corredor e a porta circular também. Parece que explodiu. Fazer é caminho sinistro. Ah, é mesmo. Na verdade, fui eu. Tinha esquecido. O cara, explodiu a porta. E agora? Continua. Oh, achei outro jeito de entrar. O laboratório tá cheio de tanques de êxtase. Aí vocês vão saber. Tanques de estase. Entendi. Espera. O quê? Aqui. Não. Nossa ah, Senhora! Aqui que temos um problema? Aham, um problemão mesmo Esse é dos grandes A ah, mão do robôzinho da choque. choque O cara tá aqui. Oh! Calma aí, é, Jogo, é uma só Aguenta firme, Logo estarei aí, logo estarei aí. Ah? Mas, é, mas mais ou menos assim ah! Ah! Tem que ser só zoio dele, tio! Vai oh, é matando um o capacete do vi. Ó, oh, agora tem que proteger a cabeça, né, Lógico. O cara tá vindo. Ó o bicho vindo, moleque. o bicho vindo, o cara é moleque. gigante. Ó. <risos> oh. tá da frente, Loki. Jogou! Ah, rápido! Peraí, pega mano, pega vai servir. Jogo! Nossa! <risos> Não, o cara é pesado, tio Ah, essa arma aqui na cabeça do cara explode Muito uh, calmo. Que medo o Warden tá fazendo aqui O Warden O Warden Ah, merda Vamos achar o que a gente quer e dar o fora daqui Beleza Antes de dar o fora daqui Pode ser que rola paradas super secretas aqui nos cantinhos, hein Pode ser que sim Fazer. se warden o cara é gigante, você viu né, a tática é arrancar o capacete do cara Mesmo que não arranca nada, você persiste, explode o capacete Peraí, deve, deve ter alguma coisinha aqui Ó, ambulância Beleza deve, não, não, não, não tira essa arma não, mesmo que tenha pouca bala Ó Eu achei uma coisa, me ajuda a erguer Premei, amigão, você também Pois é, a gente não investigou muito fora, hein Agora já era Mano, você já era Tá, aqueles com certeza não são tanques de estado Mas o que eles são? Nada bom, e esse é certo Passa rápido Ô oh, meu Deus, tinha que usar armadura, hein Vamos acabar com ele Sem nada. Ó, o Cavernino não tá usando essa armadura É bem curto o tempo Que dá pra usar Nossa Rapaziada, esses caras aqui. Boa. Continua assim, por favor. É o cara aqui, tio. Morrendo de medo? Que Loki? Ai, que escroto! Beleza, a gente vai ter que ir. Afinal, quantos de Jim mandou pra cá? Ô, oh, peraí, peraí, peraí. Tem um aqui. Passa passar de lado. Pegar um lock aqui. Aí, já ativou Você é louco? É a armadilha de shot em slot Oh, meu Deus do céu Rapaz, não tinha como, o cara tava na frente Você desativa um Os outros pegam Beleza Já foi pro saco, pega o 3-shot de novo Sobrou poucas balas, o Loki ali Tinha, tava escondido com medo fazer errada seus é amigos que nós temos na batalha O que que acontece? Beleza, a gente pode pegar esse clock por trás Na esperança de que o um outro Peraí, peraí, ó Tranquilo Rápido Beleza, pelo menos um já foi Ah, um foi Sai! Rapaziada, não dá, se, ele, se, ele, se ele puxa um Jogou Sai daí, tia! Nossa! Pula a porta, sua Loki! Oh, meu Deus do é. céu. Sai da frente, seu Loki. Peraí, vaza. Beleza. Dá choque, robô. Dá choque nos Loki. Mano, não carregou ainda. Oh, Loki, olha o tanto! Tô calmo. Eita! Rola? Vaza pro outro lado, pro outro lado. Isso! Desativa o Loki! Tem como desativar ele? Nossa, eles tão batendo! Jogou! Isso ah! ah! ah! ah! ah! é o é Loki! Sirva pra alguma coisa! Oh, meu Deus do céu. Olha é, a ajuda do Loki. Rapaziada, no hard. Com certeza no normal deve ter como ir na furtiva Mas no hard você desativa um Eles já estão em pontos específicos Já pra ferrar nós, ó Peraí. Eu Acho que tem barulho ali, hein Peraí, tem mais dois aqui Nossa senhora Rapaziada, olha o tanto Será que tem como pular aqui? Não, não, não, não Se eu pular vai acordar um Se eu mexer aqui vai acordar na mesma é. O que que acontece? A gente vai ter que tirar esse primeiro aqui o outro vai ver, tentar ir rápido no segundo, Vamos ver. Mas não dá. NÃO DÁ! Nossa, tem muito. Peraí, tio, eu não tô vendo nada. Que é isso, jogo? Dá? Vem a luz a mim? Peraí, chama o robozinho. Carre. A gente precisa de uma arma mais forte, eu. Mais forte. Como eu não tem! Tá com uma granada aqui. Rapaziada, é, o, o robôzinho matou tudo? Será que a arma de choque é forte assim? Aham. Uhum. Rapaziada, não sei o que aconteceu, mas tô feliz. Oh, meti um monte de robô. Felicidade. Rapaziada, parabéns pro Mano Jack, hein? Se foi o Mano Jack, foi, foi, aqui? foi. Rapaziada, será que tem componentes aqui dentro? O que que acontece? Vamos com calma. Ó. Oh. Ó, oh, mais lock aqui. Já desligamos um lock. Ó, oh, vamos ficar calmo tá. que os caras estão, estão posicionados. Mais, cuidado. Tem mais, vazamentos de gás aqui. mais vazamento eu que eu de que eu gás. Que a gente entra. Tranquilo. Pois é, o cabine tá curioso pra saber se tem alguma coisa secreta aqui dentro. Vai lá e vê. Tem como a gente usar a proteção... Mas ela dura muito pouco Ó, trichote Ai sim, jogo 140 bar, valeu a pena Rapaziada, é. o hard tem que ser assim corredor é depois desse Trichotão Beleza, rapaziada, estamos equipados Para o hard agora, hein O que que é com certo. Desce Oh. O que é isso jogo? Comer é essa arma esquenta. Beleza. Acaba com esse lock. É jogo! Olha, ah, não deu nem pro cheiro, não deu nem pro cheiro. É Beleza, vamos guardar pros robôs robô. Oh! Peraí, que eu calma aí. Vaza, vaza. Sai daí, sua Loki. Ô, meu ele, janta. Nossa. Peraí, pega o trichote. Pega, pega o trichote. Ah, seu Loki. Ô, oh, Loki, o jogo já tá indo na minha mente. Nossa senhora, o peixe terrestre. Nossa, jogo, que parada foi essa? Pega o trichote logo. Como é a gente vai enfrentar esse negócio aqui? O Olha o peixe ter Ô, nossa! Que? Oh, jo, calma aí! Rapaziada, deu uma lição no Loki, hein? Não sei pra onde essa merda foi. Quantas balas tem ainda? Como é que é? o jogo, que que. Para nessa! O robôzinho, tio! Rapaziada, olha esse Jack! Acaba só ali embaixo! O que? que? Jogou! No jogo, no arma forte Ah, jogo, para com isso, Vai jogar esse smoke, vai pra cara De novo Precadeira, cada arma Trishote, tio, trishote Tá aqui, ó, tá aqui Acabou, agora acabou Beleza Proteção pela Ó, tá acabando, hein O Loki tá acabando Jogou! Ai meu Deus! Que isso, tio? Não jogar é melhor, não, jogo? Pega essa daqui, chama Cruzes! É o quê? Cadê? Ó, oh, tá quase! Eita, fez barulho e ele veio! Oi! Explodiu, hein? Ah, tá tranquilo. Ah. Só barulho. Só barulho. Tô calmo. Ah, Ué, tem esses barulheiros aqui. Pensei como butinar essa porta. Paz, eu vou, vou dar uma segunda chance pra escopeta. Tipo. Escopeta tem que considerar. A textual é apenas alguns tipos de inimigos. Ó, tem um escopetão aqui. Vamos ver qual é que é, Escopeta. Não me decepcione. É! Beleza, vamos botar na porta.